E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro E hoje com um jogo de Nintendinho pra vocês Eu não sei falar o nome desse jogo em japonês Mas eu vou botar no, no título da descrição do vídeo Ele é tipo assim, o um Drácula Kid japonês Alguma coisa assim, é né? um vampirinho que vai enfrentar uns monstros muito louco Dentro de um castelo A gente tá vendo aqui a animaçãozinha Vou dar um start Ó, Eu não sei qual é a diferença aqui Parece que tá escrito a mesma coisa? <risos> então vou, vou nesse aqui. Vamos ver se parece uma chaminé. Não, não, não é uma chaminé, acho que é um caixão, né? Ah é o caixãozinho do, do, do mini Drácula aí. Vamos ver se é o nosso. Que tá saindo aí ou do mal. Aí, é o nosso. Rapaz. Aí beleza, acordamos aí nosso Drácula aqui de japonês. A gente. Olha ali rapaz que legal Ele joga tipo uma bolinha de fogo E deixa carregar Tipo o Mega Man Olha. Ó, Acho que quem eu consegui matar Com a bolinha carregada Ele me, me dropa uma moedinha Aí Tem uns morceguetes ali tenho medo de morcego, desde a época do Zubat Ai. Sai daí rapaz Ó, tem um cavaleirinho, eu não vou nem tretar com morcego Será que eu consigo subir a escada carregando? Consigo Ah, joguei pro lado errado <risos> Joguei bom Dá uns kameramerazinhos é do lado errado agora sim, ó o melhor é quando ganha moedinha até agora ninguém defendeu meus bolinhas de fogo né? então elas são tipo super efetivas contra todo mundo só vem, vem tranquilo, não sendo morcego, aqueles morceguinhos é ruim de negócio legal assim, se ah! esse zumizinho achei bem caninho os desenhos dele passam um tropeço da família Adams, alguma coisa assim Aí, opa Aí só vem, vem tranquilo Não para de dropar inimigo Bom que carregar Ah amor não no enquanto, enquanto ficar vindo eu vou ganhando moedinho. Nossa Ainda é bem que os ataques são meio que limitados, né? É só carregar. Ah, rapaz, peguei no ar. Armor, ah, segundo gente. Nem tratar com os morceguetes aqui. Porque sabe que tem medo meio de morcego. Tem um ranço dessa raça de morcego. Ai, eu ainda não mato. Ai. Oh, tem um Frankensteinzinho ali. Frankenstein, cavaleirinha. É tem várias, vários monstrinhos da, da mitologia monstrolística. Eita. Tá, agora aqui tem que pensar que eu acho que tô batendo a cabeça em algum lugar. Mas os morcegos não passam? Ah, tá, é aqui em cima que eu bati a cabeça. Boa. Só vai, monstrinho. Eu errei. Tem que dar a escadinha que consigo tirar. Ah, rapaz. Ah, droga. Ah, perdi a maninha. Os inimigos dropam muito rápido de novo. Ah, foi. Ah, quem diria um, um joguinho que eu tô conseguindo desenvolver um pouquinho, <risos> sem dar uma morrida. É muito legal esse joguinho. Vamos chamar de Kid Drácula, né? eu não, eu não sei, não peguei o nome dele certinho. Mas é que é em japonês, né? Eu quero entender que não entenda é o japonês direito. Ui. Olha que malandragem. É morcego Ai, ai! <risos> ah! Não, não, não! Assustou. Eita pomba! Ah! Tá pra lá! Ah, acertei uma! Parece que diria! Ué, esse aí tá com cara de golpe, ó! Foi. Ah, coisa boa pelo um coraçãozinho. Cara, acho que eu nunca fui num jogo num, tão longe, num joguinho de Nintendinho, sem morrer uma vida ainda. Era muito legal esse joguinho do. Eu vou chamar de Kid Drácula, né? Caramba! Ah, morri! Foi falar cedo demais. Cheguei naquele boss ali, rapaz, que me matava tudo todo custo. Obrigado a bagulho. Ah, rapaz, Esse aqui que vão me tirar a vida. Acho Deixa que deixar ele chegar muito perto. Vocês estão estando... dois. É por causa de morrer. o certo ela ganhar mais um coração. Deve recuperar. Aí.. Aí. Ah não, não! acredito! Morri de queda, seu burro, Fernando! Agora vou chegar no burro, começou a desgraciar, a Fernando. O problema é quando morre primeiro. Morreu primeiro, desanda tudo. Quando morre, primeiro desanda toda a maionese. Agora aqui desestabiliza. Eu não consigo nem pular direito. E aí. Deixa eu carregar o, o Kamehameha aqui de foguinho. Ah, ferrou Ah, mordido Ah, tô eu, eu, eu erro o tiro ainda por cima? Ah, pula direito. Ah, não, eu matei o cara morrendo. Ah, não, não, não, valeu isso. Ah, eu matei o bonequinho morrendo no, no repuxo. Eu morri no rebote. <risos> ah, isso aí. Era... Agora temos, já, já entendi, ai droga, ah, eu odeio esses morcegos, eu entendi o modo dos operantes, então, já, já entendi também que aquela primeira bolinha ali, ele já é abaixável das bolinhas do, do papai fantasma, deixa carregando aqui, Agora o negócio é acertar né Acertar os tiros Ah, errei Ah moleque! mais um, né? <risos> ah, passamos a primeira fase aí, apanhamos, apanhamos que nem uns bichos loucos. Oh, ganhamos um poderzinho novo. Agora o, o tirinho meio que se espalha. O um jornal local tá falando alguma coisa, será? Ou é algum professor? Ou é alguma coisa para escolher? Ou é alguma rota? Ih, rapaz! Deu certo? <risos> isso aí foi aleatório, tá? Pessoal, não fui eu que movi o boneco. Ih, rapaz, agora o que, que é isso? Um sorteio? Parece um bingo? Ganhei nada? Ah, tem que segurar. Ali, agora sim, ganhei. Não sei quantas voltas eu tenho. Ah, ganhei uma vida. Eu tenho que fazer o bagulho girar. Não okay, quer certinho. Ó, mais três vidas Acabou as bolinhas? Tá bom, ganhei sete vidas, eu acho. Pelo que eu entendi, é isso. Boa. Vamos dar uma exploradinha nessa... Oh, tem, mano, eu vou uma nuvem pra cá. Eu não vou... <risos> ai ah, errei. Sai, Firo. Ah, eu acho que é... Ah, droga. Acho que as moedinhas, eu acho que eu uso lá naquele bingo, né? Ah, foi five minutes, Aquele binguinho, aquele, aquele joguinho, a maldita bruxa, olha a bruxa caga ovo em cima da gente indo. Aí. Vamos só sair vivo, já tá bem, mano. Ah, rapaz, sai daí. Ah, sai, bruxo, no Aí, acho que aqui dentro dessa fábrica, seja lá o que for, que não, não vai voar bruxo na minha cabeça. Aqui, ó, aqui já parece mais uma fazinha de Mega Man do que de, que de Drácula. Eita. Ah, me precipitei. Aí. Tá, tô chegando no foguinho agora. É que nem segurar o especialzinho do Mega Man, rapaz. Cansa o dedo. Aí, foi. Pegar aquele coraçãozinho, né? Eu achei que ia cair por infinito e além. Aí, boa. Eita lasqueira! Que sorte rapaz! Bora! Opa! Apertando o botão errado Ficar ah, Fica... Ei, que mergulho comprido. Ah, do início da fase? Sacanagem. Ah, oh, ele atira pra cima também. Ah, oh, ia pagando vale aqui. A te matar aqueles morcegos. acumular ah draga não, não, não Vamos acumular modinha Aí Aí modinhas Né sol. Tá. Não quero mais moedinhas. Ah, não é possível! Tá. Pera. De novo. Boa! Ah, rapaz. Isso aí destabiliza a primeira, a primeira morte cagada que mata. Ah, não! Não! Ainda bem que eu ganhei aquele monte de vida. Ah. Não! Ah, tô na combada aérea agora aqui que. Foi violento. Aí, cheguei aqui, já fico mais seguro Aí, vamos lá Aqui da indústriazinha, nessa fábrica aqui Fico mais seguro para me movimentar Ah, um o que mais seguro Ah, sério Tá, vocês entenderam a moral do jogo <risos> Ele é bem divertidinho Eu, eu gostei, até um pouquinho de entender Entendi que me surpreendeu A dinamicazinha, o personagem, os bonecos Enfim, é bem, bem bacana mesmo quem curtiu, conhecia o jogo, enfim, deixa um joinha aí, por favor. Se inscreve no canal, dêem aquela força. Só vim passar aqui para ajustar a tela. Muito obrigado que quem acompanhou até aqui. Se inscreva no canal brasileiro Por favor, se inscreva no canal do RetroGamesBR BR 3.0, é isso que você fala. E se inscreva também no Aula de História na Web 3.0. Canais parceiros na descrição e na aba de canais parceiros, certo? Já falei demais e até a próxima.